deve Sim no ar, direto da histórica Tiradentes. A cidade recebe a quarta edição do Inspiration Day para ajudar grandes e médias empresas a inovarem seus negócios. Com apoio da aceleradora The Bakery, do Reino Unido, o Hub Minas Digital vai abrir novos horizontes e mostrar que o Estado não vive apenas de seu passado. O Inspiration Day foi realizado dentro do evento Conexão Empresarial, que reuniu grandes empresários e importantes nomes da política nacional, além de agentes do ecossistema de inovação. Todo evento como o Inspiration Day é muito valoroso, né? principalmente aqui, que a gente está conectando com empresas enormes, eu acho difícil de ter acesso a tantos grandes empresários em um dia só. É um trabalho de marketing, porque você consegue ter acesso a eles e eles terem acesso a você, então é muito saboroso. Esse network aí é muito gratificante para o negócio, para nosso negócio. Nosso negócio, já fiz ali grandes relacionamentos ali. Já a minha agenda da semana que vem já tá cheia, já como. Né? até falei, não, eu mesmo vou lá como comercial para poder tá conversar melhor com vocês aí. E acabei que gerou muitas oportunidades, não só pra mim, eu acho que pra todas as outras startups também foi de bastante valor. Pretendemos que nossa capacidade é, francamente, global. Então, so qualquer any empresa, anywhere in the world, que é dependente dos consumidores, pode usar a tecnologia. E, para nós, é também uma oportunidade. Então, funciona works duas maneiras. and o Brasil é justamente um outro país que nós podemos operar em e nós pensamos que podemos ser um benefício. Eu gostei muito, até me surpreendeu. Eu vi que tem muita conectividade com todos os tipos de ramo. O meu, como é varejo, eu vi que a gente pode melhorar bastante a, a nossa marca, conversar melhor com o nosso clientes usando startups ou novas tecnologias, porque o mercado está mudando e realmente se o varejo ele não, ele não se transformar nos próximos cinco anos, o tradicional vai acabar. A gente tem que estar tá inovando e usando as startups como eu vi aqui. Fiquei impressionado de ver como tem como está evoluído esse setor e com o apoio do governo do Estado. Eu percebi que vários dos produtos, pelo menos três empresas que, que nós vimos a apresentação aqui, elas têm sinergia com o nosso negócio. A questão de, de metas para, para o time e gamificação para o time. Faz sentido na GlobalBev. Os influenciadores digitais, né? hoje as plataformas digitais, são um os nossos principais investimentos em relação a, a marketing. Então, tem a ver. Assim, eu até gostei da, da plataforma de psicologia, né? Quer dizer, é pra, atuando junto com a RH. Então, assim achei soluções muito interessantes para problemas reais da empresa. Mas nem sempre o contato entre startups e grandes empresas é fácil. Diferentes formas de enxergar o negócio, termos e expressões, tecnologia e até a juventude dos empreendedores são algumas das barreiras existentes nesse processo. E então, como se preparar para uma conversa de negócios? Os termos que a gente utiliza no dia a dia, da inovação, da tecnologia, a gente tem que deixar um pouquinho para trás e mais né, para a fala clara, ser um pouco mais didático. Não que eles não entendam o que a gente faz, porque assim é, são empresários né, que estão onde estão por, por serem muito capacitados mas a gente deixar esses termos, às vezes, em inglês, um pouco de lado, trazer mais cases, validações que eles adoram e entendem bem. Você precisa falar a língua do empresário. Então, o empresário, ele, ele não está muito acostumado com a tecnologia, você usar muito o termo técnico ali, não. Dá uma aplicação para ele. O empresário hoje, no marketing, ele está muito acostumado com o Google AdWords, que é lá o chefe de marketing dele, o analista de marketing, já tá falou, oh, nós precisamos investir no Google AdWords, vamos precisar de orçamento o Google AdWords. Ele já sabe como é que funciona, tanto que ele está martelando na cabeça dele. Mas o marketing novo para ele então faço comparativo eleang I don't do any homework so I can't get nervous in front of them <laughs> I think it's confidence in our own product I know uh, that we are offering something of value and as long as I'm focused on solving some of their problems I feel that uh, I should have a seat at the table and as as long as again I'm offering that value and explaining that value then I think it works for both sides